Após meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí neste momento em nossa live aqui Com o nosso convidado especial hoje, o pastor Alessandro Aleixo Que ele é o diretor-geral da, da instituição que leva o nome de Every Home né? É um trabalho missionário O pastor vai estar se apresentando já Eu quero agradecer a vocês, todos os nossos amados irmãos que estão aí De todos os estados que do Brasil, que participam do nosso canal, muito obrigado, Eu quero já agradecer a você por esse privilégio que você me permite entrar no teu lar. Por favor, pastor Alessandro, se apresente inicialmente para os nossos irmãos amados. Pastor Ronald, meu muito obrigado por esse convite de Amém. estar aqui participando com o pastor dessa live. Eu quero saudar a todos em Cristo Jesus. Para mim é um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui e poder falar um pouco do Ministério da Every Home no Brasil e em todo o mundo. Assim, o meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e como nós sempre falamos aqui no Ministério da Every Home, que Deus abençoe o seu Oikos, a sua família. É, pastor, é, o nome é assim, bem sugestivo, né? Oikos, né? e a Every Home, Por favor, pastor, é, nos fala um pouquinho dessa sigla, desse nome, é assim, temos muitos irmãos que são do interior da Bahia, temos irmãos que estão lá nos sertões, é assim, é, por favor, nos fala um pouquinho desse, do nome e um pouquinho da história da Every Home. A, a Every Home começa em 1946 no mundo, através do reverendo Jack McAllister, que teve uma ideia de alcançar todas as pessoas em todos os lugares através de um folheto. Sim. E então ele começa a imprimir na sua garagem alguns títulos e alguns folhetos para enviar para as igrejas para que elas pudessem evangelizar. E assim começa o ministério da Air Home em todo o mundo. Em 1963, nós começamos aqui no Brasil. O nome, na verdade, passou o primeiro nome, Cruzada Brasileira de Literatura, ah. depois em 72, Cruzada Mundial de Literatura, e esse nome, Cruzada Mundial de Literatura, vem até 2020. E agora, em 2021, para cá, nós adotamos o nome Every Home em todo o mundo, para que toda a organização que está hoje em mais de 150 países, para que nós tivéssemos o mesmo alinhamento com o nome. Aqui na América do Sul, alguns países não puderam trocar o nome por questões de legislação, mas hoje nós somos Every Home for Christ aqui no Brasil, mas éramos até 2019 cruzada mundial de literatura. Ah, ótimo. Então, a Every Home, hoje ela tem esses resultados que o senhor nos disse, Assim, de forma geral, qual seria a visão da Every Home? Pastor, nós temos a visão que toda pessoa na Terra tenha uma oportunidade genuína de responder sobre a verdade e o amor de Jesus. Esse é o nosso compromisso, que todas as pessoas, em todos os lugares, sejam alcançadas. Ah, ótimo. Meus irmãos, você que está acabando de entrar aí na nossa live, nós estamos conversando com o pastor Alessandro Aleixo, que é diretor-geral da, da Every Home aqui no Brasil e latinoamérica américa tá? O, o trabalho missionário que ele está apresentando. Pastor, o, qual a missão né, da, da Every Home? Pastor, nós temos a missão de servir a igreja equipando, capacitando, mobilizando a igreja para que ela cumpra o Eide de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o Eide é do povo cristão, é de cada cristão, assim eh, como organização, o nosso objetivo é servir a igreja para que a igreja cumpra o vídeo de Jesus. Ótimo, olha meus amados irmãos, eu quero já também agradecer você que está aí eh, na nossa live, muito obrigado e quero convidar também, antes de nos prosseguirmos, tá, é você já curtir tá a, o nosso canal neste momento, porque quanto mais você curte, mais pessoas ficam acessando, o YouTube entende que essa, este material é importante e é muito importante isso que estamos falando, porque estamos falando de missões, de evangelização. Então você, meu irmão, já deixa sua curtida, compartilha, copia o link, coloca nos grupos da sua igreja para que as pessoas tenham acesso a estas informações. Pastor Alessandro, é, por que existe assim a Every Home? Pastor, quando nós olhamos para a Bíblia, vemos em Mateus 28, 19 e 20, Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também temos em Marcos 16, 15, Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós entendemos que nós precisamos cumprir o índice de Jesus. Esse foi um mandamento. Aliás, é, como alguns grandes homens de Deus já falaram, é... Isso não é uma sugestão, mas isso é um mandamento do Senhor. É. E assim, o ministério da Every Home existe para que seja cumprido o mandamento do Senhor Jesus. E nós cremos uh, em, e nós temos três convicções que são inalteráveis. Uhum. A primeira delas é que o id de Jesus ele precisa ser cumprido literalmente. Nós vamos de casa em casa literalmente alcançando todas as pessoas. Uh, a segunda grande convicção do ministério uhum. é que sem unidade é impossível alcançar é, todas as pessoas. Hoje no mundo, nós temos aí, estamos caminhando aí para quase 8, mil, 8 bilhões de pessoas, 2,2 bilhões de lares. E sem a unidade dos cristãos para assumir e, e cumprir esse objetivo, nós não vamos alcançar todas as pessoas. Então, como grande é, convicção inalterável, é, sem unidade é impossível completar essa missão. E a terceira é, é a oração. Sem oração também é impossível que nós alcancemos todos os lugares e todas as pessoas. Então, no cumprimento do ID, a grande comissão deve ser executada literalmente. Sem unidade nós não conseguimos, então precisamos de unidade. E também a oração é imprescindível para que as barreiras sejam, é, caiam por terra e nós efetivamente alcancemos todas as pessoas em todos os lugares. Ótimo. É, então, meus amados irmãos, é, nós percebemos que a cruzada mundial, que pela apresentação do pastor está fazendo, quando fala é, sem unidade, ou seja, a Ever Home, ela não... É denominacional. Sim, nós somos uma organização cristã interdenominacional, nós trabalhamos com todas as denominações, por isso nós não tratamos de doutrina, ah. nosso objetivo é oração, evangelismo e discipulado e assim nós servimos as igrejas nessas três áreas no cumprimento do índice de Jesus. Ótimo! Então, pastor, vamos passar então um pequeno vídeo aí de um trabalho evangelístico né? na Amazônia? Sim, é isso? sim, isso. Por favor, então. meus irmãos, aí está nosso trabalho né, da Amazonas. Por favor, fala um pouquinho desse trabalho da Amazonas, pastor. Pastor, hoje nós temos dois barcos é, que têm trabalhado no Rio Negro, principalmente. Nós ficamos trabalhando no Rio Solimões durante cinco anos. Uhum. Depois, em 2019 para 2020, trouxemos os barcos para Manaus, passaram por uma reforma. E subimos agora com a liberação. Ficamos com dois anos praticamente por causa da pandemia, sem a liberação para ir para o Rio Negro. Mas agora... Nós estamos no Rio Negro e temos uma equipe que tem trabalhado no Rio Negro e estamos alcançando 33 comunidades ribeirinhas. Alcançando com apoio, com ajuda, com parte médica, é, que é algo muito necessário é, em toda aquela região. Ótimo. É, então, como é que os senhores eles oferecem todo esse. O senhor está falando de. Eu estou vendo está falando de investimento, de barcos. Mas lá tem obreiros, e como os senhores fazem esse trabalho? Bem, é, nós trabalhamos, para servir a igreja, nós trabalhamos nessas três áreas, oração, evangelismo e discipulado. Nós não certo. tratamos de outras áreas. Uhum. Uh, e Eu sempre digo aqui que sem oração não há evangelismo, e sem oração e evangelismo não há o discipulado. Certo. Assim, é, quando nós vamos servir as igrejas, nós servimos nessas três áreas. Né? Uh, Hoje nós temos um curso chamado Trilha de Alcance, é um curso de capacitação e treinamento para a igreja, é, em oração, em evangelismo e em discipulado. Como nós não somos denominacionais, nós não tratamos de doutrina. Eu sempre digo aqui, nós não somos igreja, a Every Home Brasil não é uma igreja, nós não temos intenção de ser igreja, nós não temos perfil de igreja, o nosso compromisso é servir a igreja para que cumpra o ID de Jesus. E como os senhores servem a igreja nesse aspecto? Pastor, nós temos pelo menos três grandes ferramentas. Ah. Uma delas é chamada de trilha de alcance. Okay. O trilha de alcance é, são três cursos, oração, evangelismo e discipulado. Então, ah. nós vamos à igreja, nós treinamos e capacitamos a igreja nessas três áreas. Todo o material impresso aqui na nossa gráfica, é enviado gratuitamente à igreja, mapas de oração, ferramentas do treinamento específico, que são as apostilas, sentinelas de oração, evangelismo intencional e de discipulado, tudo impresso aqui na nossa gráfica, enviamos gratuitamente para cada igreja para que ela possa cumprir o seu papel e damos o treinamento no local da igreja. Essa é a primeira grande ferramenta. A segunda grande ferramenta é o alcance evangelístico. Uhum. Alcance evangelístico, nós utilizamos uh, toda a expertise que nós temos nesse, em todos esses anos para levar a igreja para que ela possa sair às ruas, ir de casa em casa e efetivamente alcançar cada pessoa. Às vezes nós não sabemos o que entregar, o que dizer, o que falar, é verdade. então nós treinamos a igreja para que ela possa ir de casa em casa, alcançar cada pessoa, um evangelismo face a face, conversa a conversa uh, e nós também doamos toda a literatura que a igreja vai utilizar. Este é a segunda grande ferramenta e hoje também temos um kit uh, para cada igreja chamada Ame o Seu Vizinho, uh, para levar o quê? cada cristão a evangelizar os seus vizinhos uhum. e é uma ferramenta extraordinária é, muito especial e certamente vai ajudar muito a cada cristão a ter um compromisso de evangelizar os seus vizinhos e nós ensinamos ali passo a passo como fazer o que fazer e algumas ferramentas muito interessantes através de um devocional aonde a família pode aprender a como evangelizar cada vizinho é, assim são três áreas e três ferramentas que têm se mostrado uh, espetaculares no ensino do evangelismo face a face pastor o senhor disse algo interessante é que o senhor não tem intenção de ser uma igreja e já estão tem uma experiência. Há quanto tempo que estão aqui no Brasil mesmo, só para enfatizar? Aqui no Brasil, pastor, esse ano estamos agora em novembro, dia 4 de novembro, nós vamos completar 59 anos de ministério aqui. Eu sempre digo que eu não estava lá, pastor, quando sim. começou, eu não estava lá. Sim, você é, é novo ainda. Sim, muito novo, eu vim bem depois disso, mas, mas já estamos alguns anos 59 aqui. 59 anos. 59 anos de ministério aqui no Brasil. Então, meus chamados irmãos, é... Só deixando aqui bem claro, é, eu creio que isso faz uma congruência no que o pastor está dizendo, 59 anos, se houvesse intenção de ser igreja, ia ser igreja. Ah, com certeza, né? com certeza. Então, nós estamos falando aqui de um trabalho idôneo, de uma instituição que tem história, tá tem alcançado a nível mundial Em quantos países mesmo, pastor? Pastor, hoje nós estamos, com a graça do Senhor Nós estamos em 150 países Inclusive, muitos países Onde é, não há a possibilidade de pregar o Evangelho Sim. Temos obreiros nossos que estão trabalhando lá também Então, meus irmãos, nós estamos aqui para, para você que acabou de entrar na nossa live Nós estamos falando com o pastor Alessandro Aleixo Que é diretor-geral da... A, da Every Home, né? Every Home, tá? Que é uma instituição missionária. Então você que está aí, tá? É, convido você também a você compartilhar o link, deixar seu seu joinha aí, seu like, ok? E é, para que as pessoas tenham acesso a esse material. Uma falou que eles têm treinamentos gratuitos, material gratuito. Então o que você precisa para fazer missões? O que que você está esperando? Eu creio, do fundo do meu coração, que você quer fazer missões, que você tem desejo também de compartilhar o Evangelho, por isso que você está aí. Tenho certeza. Eu não acredito que Deus permitiu que você estivesse aí por acaso. Você não está aí por acaso. Deus tem um propósito e o pastor está falando de um material excelente, treinamentos excelentes. Pastor, para as pessoas terem é, acesso a esse material, a esses treinamentos nas suas igrejas, ou mesmo, é, sabemos que os senhores também ministram aqui em São José, no Oico Center, no local, como que funciona? Pastor, uh, você pode entrar no nosso site, uh, Every everyhome.com, uh, .org.br tá, Nós vamos colocar embaixo Sim, nós vamos o colocar link, aqui tá. o link. Você pode entrar para conhecer um pouco mais da Every Home aqui no Brasil e em todo o mundo. Também temos as nossas mídias sociais, é, Every Home Brasil, Every Home Brasil. E você pode também acessar as nossas mídias sociais. Ali nós temos muitas informações. É, mas a partir do primeiro contato, nós nos colocamos à disposição para estarmos tratando de uma agenda, de uma data aonde nós possamos estar com a igreja e participando do curso de treinamento. Fora isso, pastor, nós temos aqui é, na cidade de Jacareí, o Oiku Center. O Oiku Center é o nosso centro de treinamento e capacitação. Todos os anos nós trazemos é, alguns membros de nossa equipe do exterior para cá, e aqui nós passamos uma semana dando um curso de treinamento em oração, evangelismo e discipulado. E esse momento é aberto a todos para que possam estar aqui conosco participando de uma semana intensa de treinamento para que eles retornem para suas igrejas e possam ali efetivar o ID de Jesus. A, a sede nacional, internacional, a sede, a primeira sede, onde que é? Pastor, e, hoje que... a nossa sede está em Colorado Springs, nos Estados Unidos. Ah, tá maravilha Então, meus irmãos, vocês que estão interessados, tá? embaixo do no nosso vídeo vai estar o link, tá? você pode acessar, é, tem um canal também do YouTube, né? da, Sim, da, do Every Home, tá? você tem, pode conhecer lá todos os trabalhos que eles têm feito, entrar nos sites, vamos deixar também outras Uh, outros, as mídias né, sociais onde está o e-home tá? para que vocês possam participar tá? fazer missões. Né? Isso está no nosso sangue, né? Somos aceitamos Cristo, nos tornamos de um missionário, tá? E pastor, estou uh, também sabendo que vamos ter assim um trabalho especial esses dias, né? Sim, pastor. No próximo dia 14, é o próximo sábado, agora nós teremos um encontro aqui no nosso. Nosso centro de treinamento e capacitação É oikos Center uh, E ali nós teremos uma manhã É o sábado de manhã, das 8 da manhã até o, o meio dia Teremos um delicioso café lá das 8 às 9 okay. Mas às 9 horas nós vamos começar com um treinamento so, é, Sobre... É, o ministério da Every Home aqui. Nós temos atuado muito forte, pastor, principalmente no sertão nordestino. Uhum. Já temos uh, muitas e muitas igrejas, temos mais de 300 igrejas que têm participado do ministério no sertão. É, mas agora estamos migrando um pouco mais aqui para o sudeste e assim nós queremos abrir aqui para toda a região do Vale do Paraíba, Estado Ótimo. de São Paulo, a oportunidade também de ter essas ferramentas para evangelizar. Então, no dia 14, no próximo sábado, no Oico Center, se você colocar no Google Maps Oico Center, é, Estrada do Varadouro já vai aparecer lá e você pode, e é o nosso convidado. Todavia, eu quero te pedir para você entrar no nosso site, após aqui a nossa live uhum. e fazer a sua inscrição, a inscrição do curso de treinamento para pastores e líderes. Então, todos são convidados e muito bem-vindos. Você faz a sua inscrição e no próximo sábado você estará conosco e será um grande prazer. Teremos aqui também, pastor, no próximo sábado a presença do pastor Jonathan, que é o diretor do Go Action, que estará falando também a nós aqui e... Será uma grande oportunidade para conhecermos algumas ferramentas do Ministério da Every Home. Ok. É, o senhor está falando de fazer inscrição, fazer esse treinamento agora. É, tem alguns custos financeiros? Como que funciona a inscrição? tem que, como que é? Pastor, a inscrição é gratuita. Você pode entrar no nosso site, você pode fazer a inscrição por lá. É gratuito, inclusive o café, é gratuito ali das 8 às 9, Maravilha. teremos o nosso café ali também. Então, meus chamados irmãos, você que está interessado em conhecer mais, ter um treinamento gratuito né, com pessoas que estarão lá para ajudar você, é tua oportunidade. Tá? É gratuito é, para você ter acesso. Tá? Eu acho que a gente fala gratuito, mas o valor é assim é imenso, né? A edificação que você vai ter, a, o crescimento espiritual que você vai ter, a experiência com Deus, tá? vale a pena. Pastor, é, muito obrigado. Assim, eu gostaria que me falasse antes de nós terminarmos dos resultados. Que resultados nesse tempo, assim, ou esse ano, como que tem sido o resultado? Pastor, nós estamos muito empolgados com tudo Glória quanto Deus. Deus tem feito é, através de todos os cursos de treinamento, capacitação, de servir a igreja. Uhum. Como eu disse para o pastor, nós temos hoje mais de 300 igrejas que têm participado do ministério uh, e nós já começamos a ver os frutos. Uhum. Uh, recentemente, eu acho, acho que duas semanas atrás, tivemos um batismo de oito pessoas uh, aqui em uma cidade do sertão, onde essas oito pessoas foram alcançadas por, pelo evangelismo face a face apenas por uma igreja. Olha. E graças a Deus, o Senhor tem mobilizado o um número de cristãos para é, que alcancem mais pessoas. Só no ano passado, pastor, de julho a dezembro, nós treinamos e capacitamos mais de 2.743 pessoas. Isso Beleza. significa, nos nossos cursos, nós falamos sobre isso, cada pessoa alcançar mais três se eu multiplicar aí 2.700, nós vamos chegar praticamente aí próximo dos 9 mil, de 9 mil pessoas que estão hoje sendo evangelizadas face a face. Mas, pastor, algo que me encanta o coração, além uhum. do evangelismo é, face a face, é, no mês de janeiro nós alcançamos uma tribo indígena no Rio Grande do Norte é e entregamos em cada casa indígena um filtro de barro, porque lá eles não têm água potável, entregamos um filtro de barro e entregamos também uma bíblia e um curso de discipulado. Então, as nossas equipes começaram a trabalhar em janeiro e temos equipe até agora lá que estão dando apoio é, a todo esse trabalho ali. Então, tem sido um momento espetacular da graça, do mover de Deus sobre o ministério, mas principalmente, pastor, sobre vidas que estão sendo alcançadas. Recentemente eu recebi um vídeo de uma família eh, na tribo indígena que aceitou a Cristo como salvador através da ação que tivemos ali. Então o Senhor tem feito coisas tão espetaculares e maravilhosas que isso tem nos enchido o coração. Também passou, enviamos aqui para o Paraguai 35 mil cursos bíblicos. Os nossos Uau, irmãos lá 35, estavam sem material, enviamos para lá 35 mil cursos que foram impressos aqui no Brasil, na nossa gráfica, e enviados ali para o Paraguai. E temos aí alguns planos aí de poder alcançar alguns outros países aqui da América do Sul, ajudando com bíblias, com toda a literatura de capacitação, treinamento e folhetos. Então, graças a Deus o Senhor tem sido espetacular e tem nos abençoado. Uhum. E eu quero pedir a, a você que participe, porque uh, o Senhor é, tem sido tão bom para conosco, mas eu quero também te convidar a fazer parte do Ministério, Sim. porque assim nós podemos alcançar mais pessoas. E aí você pode entrar lá no nosso site, se inscrever e participar conosco, isso será um grande prazer. Pastor, estou assim, é, maravilhado com esses números que o senhor está passando, dessas doações, desses postos de barro, as bíblias, o, a literatura para o Paraguai. É, isso tudo gera um custo, é, assim, vocês são sustentados por doações, é isso? Isso, pastor, nós somos sustentados por doações... Hoje nós temos irmãos em Cristo que, ah, que doam para que esse material todo seja impresso aqui, seja enviado para as igrejas, para capacitação e treinamento. É, eu estava aqui, pessoal, pensando em mais uh -huh. um número que me chamou muito a sim, atenção. Sim. Uh, quando começamos a pandemia, é, março de 2020, sim. por aí, uh, iniciamos um projeto para atender as, as equipes médicas em todo o Brasil. E assim, pastor, nós preparamos 5.550 bíblias que foram entregues nos hospitais aqui do Brasil, médico, médico, enfermeiros, equipe é, médica em todos os lugares. Então, o Senhor ah, nos deu uma grande oportunidade de fazer e, e alcançar essas pessoas que, às vezes, nós não conseguimos alcançá-las, mas o Senhor nos deu essa oportunidade. E todo esse material e tudo aquilo que nós Fazemos aqui é através das doações de irmãos, de igrejas que querem participar E se colocam realmente e veem é, o que o Senhor está fazendo Amém, pastor Alessandro Muito obrigado, coração, por estar aqui é, no nosso canal do Instituto Teológico Metanoem é, Eu amo missões, o Senhor sabe Esteve 19 anos e meio trabalhando é, no Nordeste, Minas, aqui em São Paulo e para nós é um prazer imenso contribuir né, com esse momento de expansão, né, fazer parte né, desse momento de expansão do, da Every Home. Tá? Pastor, por favor, suas palavras, suas considerações finais para os nossos irmãos que estão aí. Querido irmão, querido irmão, meu muito obrigado pelo seu tempo a participando e assistindo essa live. O é, meu grande desejo, é, eu sempre digo aqui no para toda a equipe, que o nosso grande desejo é primeiramente a glória de Deus e a edificação de vidas. E eu quero agradecer a você a sua participação nesse tempo e pedir e contar com a sua participação no Ministério da Every Home, porque certamente nós poderemos fazer muito mais. Meu muito obrigado, que Deus abençoe. Pastor Ronald, muito obrigado Amém. por nos conceder esse tempo também uhum. aqui ah, no Instituto metanoim nós agradecemos, louvamos ao Senhor e juntos, eu conheço o coração do pastor, sei que o pastor ama missões e evangelismo e nós continuamos juntos aí para que mais vidas também conheçam a graça salvadora de Jesus. Meu muito obrigado e eu sempre digo que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu oikos. Amém, Deus abençoe o pastor. Também muito obrigado. Quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, você que está aí, que está participando. Obrigado de coração. Então, faça parte dessa equipe, desses treinamentos da Every Home. E também, se você se interessa fazer já o curso teológico, faça conosco. O Instituto Teológico Metanoia ofertamos cursos. Né? Temos cursos de média em teologia, bacharel em teologia, treinamentos de liderança. Tá? É, para professores de escola bíblica, e temos vários cursos. Podem entrar no nosso canal também, muito obrigado, a paz do Senhor, e deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, faça missões com likes. Deus te abençoe, meu abraço, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, pastor. Amém, Deus te abençoe.